Está é bonito, Renter. Está gravando. <risos> Oh yeah. Gente, muitíssimas gracias a todos aqui presentes. É um grande placer fazer música para vocês. Paulo Delgado, Tiago Brauna, Agostinho Bonafuente. Até a próxima, siga-nos pelas redes e saberão onde há concerto, onde não há, quando lançamos o disco e tudo mais.